Boa tarde a todos. Bom, é boa tarde porque não dá para saber se é cedo ou à tarde, mas aqui nós estamos na parte da tarde e eu sou Celso Marques, estou fazendo uma reportagem para a produtora Marques. O que, que acontece? Nós estamos aqui num lugar muito bonito, na cidade de Dourados e essa natureza toda que a gente está mostrando aqui. Mas eu quero dizer aos telespectadores desse vídeo que esse é um vídeo que eu estou fazendo para mostrar o que que acontece na nossa cidade quando ela não tem uma fiscalização, principalmente agora que nós estamos na época de política, que todo mundo parece para falar falar que vai cuidar disso daquilo, então a gente está indo agora aqui na, na nascente é a nascente do rio laranja Azeda. a gente vai filmar lá o absurdo que está acontecendo aqui e hoje tá, a política está correndo frouxa aí, então nós temos 19 candidatos a vereador e temos 19 candidatos na, na Câmara de Dourado e depois desse vídeo aqui eu gostaria que as pessoas repensassem essas atitudes, já que o vereador ou a administração pública é que é, compete a julgar e a correr atrás de não deixar a destruição total da natureza Ó, o bichinho está cantando ali mas o peixinho dali já, morre, já foi, porque ele não consegue sobreviver. Então vamos lá, Rosa. Bom, aqui, ó, é isso aqui que a gente está vendo, ó. É uma, é uma espuma química, que eu não sei qual que é o produto. Aqui é uma das principais nascentes do rio Laranja Azedo. E tem laranja doce e laranja azeda, aqui é o laranja azedo. E ele vai cair mais para baixo aí no rio Brilhante, no rio Dourado, na água que a gente bebe. Então, é, é uma denúncia. Por que, que o Ibama não fiscaliza essas coisas? Aqui tinha um senhor chamado Rubens. Pode, pode focar aqui para mim. E, tinha um senhor aqui que ele cuidava de gado, que chamava-se assim Rubens. O Rubio, eu não sei do que que é, inclusive esse cara, ele morreu aqui Ele mora aqui há 20 anos que ele morava aqui, então ele criava vaca aqui Aí o, o Ibama o meio ambiente veio e pro, proibiu ele de criar vaca, porque diz que compacta o solo aqui Só que esse mesmo povo que proibiu ele de criar vaca Nunca mais voltou aqui para fiscalizar essa espuma aqui, química que vem de alguma indústria, de não sei de onde que vem, se é esgoto isso aqui é um negócio fervoroso aqui, que levanta, e levanta muito grande e todo santo dia e como que um cara, uma prefeitura ela, ela questiona um cara para criar uma vaca que afeta um, um casco desse tamanho e deixa o cara jogar toda essa porcaria no rio que dê as autoridades então, eu faço um desafio e um convite para esse povo, esse mesmo povo que cuida aí do meio ambiente, que compareça aqui. Cadê as que Cadê o nosso vereador, que tem a obrigação de, de fiscalizar essas coisas, de cobrar a administração pública? Aí tem um senhor aí que quer ser candidato a, a prefeito da nossa cidade. E está lá dentro da prefeitura. A rua ali não presta. Mas nesse momento aqui eu não quero falar de rua. Eu quero falar disso aqui. ó, A natureza bonita sendo destruída. Que condições? O que, que vai sobreviver nessa água aqui? E boa parte dessa água aqui é água que a gente bebe. De uma forma ou de outra ela vai para lá. Uma coisa tão simples de resolver. Tão simples de resolver. O que falta falta desempenho da autoridade então fica aí meu o meu apelo às autoridades bota pra cá o que acontece é o seguinte aqui eu deixo meu apelo é esse vídeo ele é produzido pela produtora marques é uma empresa independente de produção de filme só que eu quero avisar a todas as outras pessoas aí, que acham que a gente está fazendo as coisas escondidas, não precisam é, ir contra eu não, a querer cobrar alguma coisa, porque é o seguinte, eu tenho um CNPJ lá, que me dá o direito de fazer isso aqui. E agora eu deixo o apelo meu aqui, às autoridades e à população de Dourado em geral, que agora é a hora de nós cobrar, porque está aí uma eleição. Aí vem a dengue, vem um monte de coisa para destruir a, a saúde, tudo errado na nossa administração. Mas administração pública, eu não vou culpar o prefeito, esse que está no momento. O que, o que a gente tem que conscientizar é que isso é competência da autoridade pública, autoridade política. Vamos falar, ah, mas é um corguinho, pô. É um corguinho. Mas é onde nasce a vida da água. É desses corguinhos que se formam os Grandes Rios. É aqui que é a na nascente dos Grandes Rios. Então tá aí meu apelo feito às autoridades. Precisamos repensar a nossa política, a nossa conduta política. Dá um Pode Parece um céu, hein?